Boa noite galerinha! Vamos pra casa! Opa! Oi! Oh, tá aqui em Salvador o museu do videogame! Muito legal, muito legal! Deu um pulinho lá hoje! Ah, tô dizendo que é legal, não é porque tem um bocadinho de game antigo não, é porque dá pra gente jogar de graça, entendeu? Véio? Isso eu acho muito legal. Véio. Porra, eu joguei na brincadeira, vale a pena conferir. Ficar um de console lá antigão e muito funcionando ainda. Eu matei minhas saudades. Joguei a primeira fase de Street of Rage. Peguei só a primeira, porque eu larguei lá, né? E o controle não achei que tava muito bom, não. Aí peguei só uma fase mesmo, que era mais fácil. Ah, não. Passei a segunda também. Aí depois fui jogar no Sega Saturn, no jogada Cheguei lá Dark Star Wars. Aí o um cara... Pediu pra jogar Versus. Eu, beleza. Eu falei, ah, velho. Agora... Eu muito isso aqui, não. Ah, o cara, esse cara era pior que eu, né? É pau. Aí acabou que eu fiquei rebeirando ali no. Internet, não. Super. É, rapa, futebol? Super Star de deluxe. Aí, do outro lado dele tinha um. Play 3, se não me engano. Com Super Street Fighter 4, o mesmo que eu jogo em casa, oh, meu Deus, só que eu não jogo no controle do Play, né? Jogo no Xbox, ele jogava né? no Xbox do pau, muito tempo parado. Ah, tá, sei lá, acabou que o cara perdeu, né? Ele perguntou assim, se eu queria jogar, eu falei, tá bom, pá. Como não tinha muita intimidade, não sabia a configuração, como é que tava todo o acerto do controle. Ué, eu vou pegar um boneco fácil de jogar aqui. Vou ter quem. Aí. Foi como as minhas expectativas diziam, né? O controle estava padrão. Aí, ô, oh, porra, não dá nem pra jogar com o Zang F aqui, né? Aí. Bota uma lágrima no meu olho. Tá ardendo. Ah! Aí, tá. Peguei. Tirou o primeiro. Tirou o segundo. Tirei o quarto Aí eu li pro relógio, ó, chama embora Porque Se eu ficar aqui sai tão cedo Mas amanhã tô lá de novo E meu, ele tá pra caralho Ai, show Pra melhorar isso aqui não entendo porque é ardendo com a lágrima. Eu deveria. Com a lágrima sai do meu olho, velho. que tá ardendo? É um caminho sem volta. No meu tempo de viciado Eu jogava muito Boa, só faltou um Tekken ali véio. Se tipo, assim, apareceu um Tekken ali Aí fudeu né, 8 horas, tô saindo do trabalho Tô indo pra lá Fazer fila Minha duplinha, Kazuya e Bruce E aí, estratégia básica Jogo simples, porrada forte Street Fighter é a mesma coisa Claro que Minha falta de experiência também conta, né Não sou nenhum viciado de Street né? Mas jogo, mas jogo Quem tá acostumado a jogar com Zangief Não não é muito aderente a voadora é morrer um pezinho, o gancho, dor cancela com roda e depois dá um especial e depois da volta um especial. Eu não... não faço isso com tanta frequência. O negócio é encostou balão, deu magia roda, encosta e balão, pulou chute, encostou balão. E só, e só isso é mais do que suficiente. Pra deixar um bocado nervoso. É, tô percebendo que minha adrenalina tá alta. Deve ser do jogo. Ah. Isso é problema de viciado mesmo. <risos> Lá na empresa um colega Tá querendo comprar a moto Ele disse que era uma moto fina e alta E leve né, baixo consumo eu, Pô negão, você descreveu a, a XTZ 125 a modelo Trail Aí mostrando os vídeos Do desempenho dela na minha mão Eu acho que eu causei o um efeito inverso Eu acho que ele não quer mais moto mas aí falei, né? Ah, velho, isso, isso aí sou eu andando, né? Não é porque você tá na moto você vai andar do mesmo jeito. Deixa eu pegar na caminhos tem lá perto da praia, de plataforma passando também a linha olha a galera da bike os vagalumes Uma estrada que liga a praia de base naval a São Tomé. Ah, ali eu passei na bruxa. Ficou pequenininha. Pois é, pois é, pois é. Eu tive que sair daquela motinha porque senão me matar Tava muito à vontade. Correndo demais. Tudo bem que ela não corre muito, mas... Eu só andava no limite. Como ela era estreita, me jogava em tudo que era buraco... Eita, meu Deus do céu... A Landoca aqui não... Dona Alanda tem mais torque. É alta... 125, o meu pé ficar certinho no chão, aqui na Landa é só nas pontas. Então, assim, lá 250 é o um modo que é ideal pra mim, por causa de torque, a Landa eu acho perfeita. Quero pegar 600, quero, mas assim, não é necessidade, necessidade, é vaidade. que eu quero é uma 600 e pronto, só o argumento é esse, eu quero a 600, pronto. Porque eu sempre quis ter uma 600 e eu acho que a 600 pra mim é uma moto boa, depois da 600 eu não penso em pegar uma moto maior. Eu não vejo necessidade. Como eu disse, a 250 pra mim é, é ideal, é perfeito mais que isso, já é já vira excesso, mas, como estamos falando de uma XT, então é justificável. Aí já é mais razão, aí já é emoção, aí já é coração falando, que quer a moto. E é, é escada natural, né? XTZ 125. Lander, porra, claro que tem que ter a, XT. Hum. Quem é a espera. Não é abriu lá embora. Está é fumaça ou nevoeiro? Funguemos. Está é fumaça. É, fumaça. Plástico. o oh, coitado do gatinho. Morreu. Que enrolação de merda. Mano. Só porque o sinal fechou e aí tem radar não romperemos <risos> já ia lascando tudo não, devagar Sensor, sensor, sensor. Gigi. É o sensor lá, é o sensor aqui na frente. Porra. Tô de mal. Começa na leira. Né? vai abrir